você também terá a possibilidade de melhorar a sua relação com os seus clientes. Vamos nessa? Vamos lá? Procrastinação, o que é isso? Em primeiro lugar, é um baita de um palavrão. Não que seja prejorativo, mas acaba fazendo uma coisa prejorativa na nossa vida. A procrastinação é quando você tem algo a fazer e você fica adiando, vai deixando, vai deixando, para fazer depois. Eu quero te convidar nesse momento para como você pode resolver a procrastinação? A primeira coisa é ter clareza a respeito daquilo que precisa ser feito. Muitas vezes você está adiando fazer alguma coisa, está deixando para depois ir procrastinando porque aquilo talvez te incomode de alguma maneira. Também é possível que você tenha alguma dificuldade para poder resolver aquilo. E também é possível que você simplesmente não queira fazer. É importante você ter em mente que sempre que nós temos uma coisa que nos incomoda para fazer, a melhor coisa que tem para ser feita é pegar e fazer logo. Isso normalmente ajuda a gente, não apenas a diminuir os conflitos com as pessoas que estão ao nosso redor, como também em relação a gente mesmo. Uma dica que eu dou para você, que eu faço com frequência no meu dia a dia, é pegar aquele conflito maior, aquele problema maior, aquele desafio maior que eu tenho durante o dia e coloco ele logo no começo da manhã. Dessa forma, eu chego na empresa, resolvo o que eu tenho que fazer, gostando ou não, eu executo o que eu preciso executar e dessa forma o restante do meu dia fica livre para fazer coisas que me são prazerosas e que eu tenho que ser feitas mesmo que eu goste ou que eu não goste. Mas no caso, eu já estarei gostando, porque aquilo que me incomodava, eu já fiz, já matei o assunto. A outra dica que eu te dou é fazer sempre a coisa mais importante ou a mais penosa primeiro. Por quê? porque isso acaba te ajudando a ter a mente mais livre para positivamente para as outras coisas que precisam ser feitas e também para você poder realizar melhor aquilo que você está fazendo e que você não é muito chegado e eu vou explicar por quê. normalmente quando nós chegamos na empresa ou quando nós chegamos num determinado ambiente que todo mundo chegou ao mesmo tempo existe uma tendência a cada um estar tá cuidando das suas coisas então por exemplo chegou na lotérica de manhã vai fazer as suas correrias vai fazer as suas coisas já faz logo aquilo que mais incomoda porque provavelmente as outras pessoas estão fazendo as coisas delas e elas não vão te chamar tanto se porventura elas te chamarem peça para elas um tempo não responda porque quando você tem uma interferência quando você tem um corte você demora muito a voltar a fazer o que você estava fazendo de uma maneira produtiva então se você sempre tem que fazer uma determinada atividade e é rotineira Faça ela em primeiro lugar para que você consiga resolver e deixar as pessoas sem atrapalhar o seu trabalho do dia a dia. A segunda dica que eu quero te dar quando você tem alguma coisa que você está enrolando já tem um determinado tempo e está procrastinando é a seguinte, pega um papel, escreve o motivo pelo qual você precisa fazer aquilo, ou seja, para que você precisa fazer aquilo e coloque pontuando quais são os impactos positivos de fazer aquilo quanto antes além disso você vai colocar uma segunda pergunta que é o como fazer isso e aí você tem então uma segunda perguntinha que vai te ajudar também a entender a importância e também como é que você vai resolver essa questão que já tem um tempo que você não está fazendo quando você coloca isso no papel você está mandando alguns comandos para sua cabeça de que aquilo é possível e você já está mostrando a forma como aquilo é possível Assim, você consegue colocar em prática porque você já está delineando o processo do passo a passo daquilo que precisa ser feito para você poder ter resultado. A terceira pergunta que eu vou te dar de dica para você poder fazer então, a primeira é: o para que eu estou fazendo isso? A segunda é o como?" e a terceira é quando eu farei isso. Porque você apenas definir o motivo de importância e definir o como você vai fazer, não diz muita coisa se você não der um tempo, se você não der uma especificação de data, de horário para poder executar aquilo. E aí você acaba procrastinando porque você não limitou esse tempo. Então limite, seja o tempo para começar ou seja o tempo para terminar essa determinada atividade que está te incomodando. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu fiz ele um pouco curto para poder te ajudar a entender mais rápido e melhor a respeito de como melhorar no seu dia a dia.